Um assunto que eu já abordei outras duas vezes aqui do canal Mas que é um assunto que mexe muito comigo As pessoas acham engraçado, gostam de zoar Eu, particularmente, fico com Muita dó, mano. E embora eu já tenha mostrado Alguns casos pra vocês aqui no canal De dezembro pra cá, do final de 2022 Para agora, né? Começo de 2023 Aconteceram dois casos Um fora do CSGO, um dentro do CSGO Dois casos semelhantes Que as pessoas estão dando risada, estão zoando Criticando. Nossa, mas mexe comigo, mano Mexe comigo. O primeiro caso É de um garoto que sonhou que ia ganhar na Mega Sena da Virada, e aí ele pediu pra mãe fazer o jogo, ele pegou o papelzinho, colocou ali os números que sonhou, deu o jogo pra mãe, só que a mãe não fez o jogo. E o que aconteceu? Bem, eu acho que vocês já imaginam. O garoto ganhou, na verdade ele não ganhou, né, mas os números que ele colocou no jogo foram os números sorteados, porém, a mãe dele não foi até a casa lotérica, não fez, né, a aposta, logo, eles deixaram de ganhar mais de 70 milhões de reais. É muita grana, cara. E aí, tem entrevista do garoto junto da mãe, Pô, cara, juro. Tente rindo, zoando, criticando a mãe, que óbvio, tem uma culpa, mas... Nossa Senhora. Pedro Henrique, de 10 anos, acertou 6 números da Mega da Virada, mas a mãe do garoto, infelizmente, não jogou o bilhete. O garoto revela que seus planos era arrumar seu aparelho celular. Você resolveu preencher os volantes da Mega Sena. A sua intenção, no caso, era de ganhar pra poder comprar uma tela nova pro seu celular. É isso? A mãe do garoto, Linda Inês, promotora de vendas, revela que não jogou porque achou os números do jogo muito repetitivo. Aí ele marcou vários números repetitivos. Peguei os papéis dele, voltei para casa normal, ele ficou a todinha. Eu vou ficar rico, você jogou mesmo, né? Eu disse, joguei, Pedro. foi no sábado? sábado. Até... aí eu almocei, dormi, quando acordei, aí já eram em cinco e pouco, aí eu disse... Vou já entrar no aplicativo, ver se eu consigo fazer. Aí entrei no aplicativo e já não dava mais tempo. Aí ele pegou e ficou insistindo, você jogou mesmo, né mãe? Aí ele parado, eu joguei, eu nunca imaginei que uma criança de 10 anos ia ficar milionário, né? Nos jogos que o garoto fez, ele acertou a quadra e o outro jogo ele acertou os seis números. Infelizmente, a mãe do garoto disse que se sente culpada, por não ter dado atenção aos avisos, como o um sonho que a mesma teve antes, e por não ter acreditado na aposta quente que o garoto de 10 anos fez. Pegou um baque de surpresa, né? Até ele chorou muito, ele chorou muito. Ele não queria mais se alimentar, durou muito, muito mesmo. Pouca. Não perdemos a noite, né? Porque nunca imaginei. Uma criança de 10 anos ficar milionário. Mano, eu fico com muita dó, tá ligado? E não é que eu fico com muita dó porque eles deixaram de ganhar 72 milhões. A dó é porque eu penso no quanto eles vão remoer isso pelo resto da vida, tá ligado? Qualquer problema financeiro, qualquer desejo que, enfim, eles não possam realizar, por falta de dinheiro, eles vão lembrar disso. A culpa da mãe. Eu, eu não sei, como que você viveria com isso, tá ligado? Pense nisso. As pessoas, nesse momento, criticando a mãe. Que, repito, né tem a sua parcela de culpa Zoando a mãe, criticando Mas não é momento pra isso, galera Nossa senhora Dá muita dó, rapaziada E tem um vídeo de uma câmera de segurança Que pegou o um momento que eles conferem o um jogo Onde eles checam o resultado da Mega Sena virada Pegam o um jogo que não apostaram E aí percebem tudo Mano, ó, aqui conferindo o jogo Aí eles checando meu pai amado foda isso me pega de um jeito que vocês não tem ideia, mano E recentemente aconteceu algo parecido No CSGO, óbvio Não envolvendo uma skin de mais de 70 milhões de reais Até porque essa skin não existe Mas, envolvendo um item muito caro Aqui, no caso, foi por falta de conhecimento né? Sorte e ao mesmo tempo A leiguice sobre o mundo das skins Você vê que ele poderia ter pesquisado um pouco, né? Eu vou explicar o que aconteceu Essa linda Butterfly Emerald De float 0.008 Ela foi dropada por um jogador muito provavelmente Novato, e aí, ele viu ali Ó, Penivete, Borboleta, Doppler, Gama E aí ele foi pesquisar sobre o valor dessa skin E aí pesquisando sobre o preço da skin Ele provavelmente não reparou que a Butterfly Gama Doppler Possui cinco fases diferentes Fase 1, 2, 3, 4 E a Emerald Qual a diferença? Bem, além do visual A Emerald é a única 100% verde Cada fase tem um preço único A fase 1 custa cerca de 1.400 dólares A fase 2, 1.800 A fase 3, 1.450 A fase 4, 2.100 dólares ele anunciou a sua Emerald pelo preço Pouco acima aí de uma fase 3 E como vocês podem ver aqui no CSGO Float Ele vendeu essa Butterfly Gamma Doppler Emerald Por 1.600 dólares Sendo que essa faca com esse float Pode chegar até 16 mil dólares Ou seja, ele deixou de ganhar aí Mais de 14 mil dólares, cara Meu pai amado Ele vendeu no mercado da Steam Provavelmente ele dropou, ficou muito emocionado Quis vender de maneira rápida e deu no que deu Vendeu na Steam uma faca de 16 mil dólares por 1.600 ou ele ditou errado, né? No. Cara, será que ele ditou errado? Pensando bem aqui, porque 16 mil, você tira um zero e vira 1.600. Mano, será que ele ditou errado? Pior ainda, hein? Pior ainda. Enfim, não risada, não zoem, tomem cuidado, porque amanhã pode ser você. É...